Olá, estou aqui de volta agora para poder fazer um comentário mais detalhado sobre a, o redesenho da capa do Pato Donald muita gente andou pedindo esse vídeo e eu vou então descrever mais ou menos os passos repara que logo no começo eu estou criando um pastas né, camadas, grupos individuais para objetos e para personagens, por exemplo, né? Então eu tenho um, um grupo só para o fundo, eu tenho um grupo que é a template, né? Que é o ba a base do, do Illustrator para você poder redesenhar alguma coisa é usar essa essa arte como template que ele chama, né? Então ele fica é um ele fica como se fosse um, um, uma imagem mais suave pelo fundo para você poder desenhar por cima. Outro passo importante, então, é ter um grupo específico para cada personagem. E dentro desse grupo, eu subdivido, eu costumo fazer assim, né? Não sei se outras pessoas fazem de outro jeito, mas eu prefiro fazer assim. Eu tenho uma camada para os contornos e outra camada que vai ficar por baixo para os preenchimentos, né? Nesse caso, não vale a pena você tentar fazer tudo de uma vez só, porque é muito comum uma uma figura, por exemplo, você pode reparar aqui no, no braço, na, na mão. Muitas dessas figuras não têm é, as curvas não são fechadas, né? não são sólidos, não, não, são simplesmente curvas soltas. Então por isso não tem como eu ficar preenchendo elas, né? Ou então até poderia ter, até poderia fazer isso, mas vai dar tanto trabalho que não vale a pena. E é muito mais seguro você ter só o contorno numa camada e num, num outro grupo, né, numa, numa, nas camadas inferiores você tem os preenchimentos. Que até se você precisar mudar de cor, você tem mais controle, é mais fácil de acessar e por aí vai. O, o traço do contorno é um traço simples usando a ferramenta de Bézier. É, ela no iníciozinho ela dá um pouco de trabalho de entender como é que ela funciona, porque ela trabalha por vetor. Então, é, se você segurar ele faz uma linha reta, se segurar e puxar, ele começa a curvar a linha e a partir da, da, da, das próximas curvas, ele, ele, de certa, uma, tentando explicar de uma forma simples, ele pega o traço, ele pega o, o, a direção anterior e, e soma na, no, no novo caminho. Né? Então muita gente se enrola nesse início, mas depois que você pega o costume, é simples de usar. E quem usa Photoshop, por exemplo, já está acostumado com essa ferramenta porque também muito recorte você usa ela pra, pra, pra, pra, pelo, pelo Photoshop Se você der uma olhada agora nos, no, nos grupos né, das camadas repara já como está tudo bem definido dentro dos personagens né? Então, a fonte também é uma coisa específica nesse caso não, eu não tenho essa fonte e não valeria a pena ficar procurando uma fonte parecida ou baixar uma fonte da internet só para fazer essa logo. Então é mais fácil redesenhar o, os traços e depois só, também só fazer o preenchimento. Eu também para isso, obviamente, estou usando um, um, uma, uma camada diferenciada. Para fazer o recorte dentro da, das letras, eu estou usando a ferramenta de Pathfinder. Para o título, para as fontes também, não estou me preocupando muito em ter a fonte exata mas uma fonte muito parecida porque eh, antigamente, né, não, você não tinha tantas opções de fontes, porque era um processo mais complicado de impressão, né, de montagem de letra e tudo. Então, com isso acaba sendo mais fácil para a gente redesenhar hoje em dia. Essa ferramenta nova que tem do, do Illustrator CS6, né, esse essa essa linha interativa. É uma mão na roda também, antigamente era uma dor de cabeça fazer esse tipo de traço diferenciado Hoje em dia com um simples clique e arraste Você consegue manipular a espessura da borda né, desse, desse contorno e Individualmente em cada, em cada um dos pontos que você selecionar Repare que quando você começa a usar atalho também o seu trabalho fica muito mais fácil porque fica mais rápido de você alterar entre as ferramentas, né? Então, assim, no começo, quem já teve aula comigo, eu não costumo falar atalho, porque realmente o atalho não é essencial na sua vida. Mas conforme você vai pegando prática, você vai acaba descobrindo né, os atalhos e isso acaba acelerando o seu trabalho. Mas para começar, não se preocupa com isso. Acesse as ferramentas pelo pelo menu que você vai conseguir exatamente o mesmo resultado. Se você reparar também aqui na na, na questão das cores Eu não estou selecionando a cor manualmente Eu simplesmente vou no conta gotas Clico em cima da cor que ele tinha na, na, na revista né Então assim, como está transparente ainda, não tem nenhuma cor aplicada Eu estou vendo direto a imagem que está no fundo Que é o template que é exatamente a capa original Quando eu pego o conta gotas e clico sobre aquela cor ele entende que não é esse rosa claro que você está vendo. Ele entende que por, é, como está aplicada um, a transparência do, do template, ele tem uma cor mais viva. Então ele simplesmente pega essa cor e fica muito rápido de eu poder selecionar a cor e poder sair já desenhando o preenchimento. E o que no final das contas é o ideal, né? porque você vai conseguir manter a cor original do, da, da capa da revista. Ou do que for que você estiver desenhando Então eu diria que é isso Quando o trabalho Só salvar no formato que você achar melhor Pode ser como Illustrator Pode ser como JPEG E pronto É isso aí então Obrigado Até a próxima